Como empresa certificada pelo Sistema B, a Manage Bem consolida o seu propósito de impacto positivo junto às comunidades de pequenos produtores e aos clientes, reforçando a nossa cultura organizacional e a missão do nosso negócio. Nós queremos ser porta-vozes de um movimento coletivo poderoso a fim de criar cadeia de valor para todos, ressignificando o mercado.